Responde para mim rápido, como é que se diz água-viva em inglês? Você falou water live? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu já te respondo. What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, eu sou professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Hoje nós vamos falar sobre quatro palavrinhas que eu já falei errado, tentando traduzir do português para o inglês. E esse é um dos maiores equívocos que você pode cometer na hora de falar o idioma principalmente na hora da tradução querer fazer tudo ao pé da letra então quando você traduz as coisas ao pé da letra vai dar ruim tá então é importante que você tenha isso em mente e pega essas quatro palavrinhas aqui para o seu vocabulário e se você a partir é, até o momento falava tudo enrolado tudo traduzido a partir de hoje isso acabou, tá bom? Então vamos começar com a primeira palavra que é água viva. Água viva em inglês, muitas pessoas devem pensar assim. Bom, é só eu pegar e traduzir ao pé da letra. Então água é water e viva, né? estar vivo, é live. né? Então water, live, seria água viva em inglês. Mas não, não é isso. Água viva em inglês é jellyfish. Jellyfish. O Flash está colocando aqui ó, pra gente, jellyfish. Tá bom? Então não vai falar, ah, I love eating water live. O, o povo vai falar pra você, vai ficar te olhando assim, porque não tem nada a ver, tá bom? Então, jellyfish. Outra palavrinha aqui, eu, eu fiz a minha colinha, eu sempre tenho a minha colinha aqui, é água com gás. Eu acho horrível. Como é que se diz água com gás em inglês? Você sabe? Não é water with gas. Não, não, não, não. Pode tirar esse water with gas aí da sua, da sua cabeça. Você vai dizer água com gás, sparkling water, sparkling water, é isso aí, sparkling water, <risos> nada a ver, né, <risos> sparkling water. E água normal, né, sem gás, é still, né, still, é desse jeito aqui. E antes de eu ir para a próxima palavra que essa daqui é um clássico até a, a amigos meus né que foram para os Estados Unidos outros outros países que falam inglês já cometeram esse tipo de gafe né foi muito engraçado quando a gente estava conversando e tal mas antes de falar dessa próxima palavra eu quero pedir que você dê um like nesse vídeo dá um, um like que dá um joinha clica aí no botãozinho aqui ó do, da mãozinha se inscreve no canal para ficar feliz dá um Tapa no sininho, no belzinho, para você ser avisado dos próximos vídeos. E confere os links aqui embaixo, principalmente do meu Instagram, que lá eu posto outras dicas e conteúdos de inglês e interajo com vocês um pouco melhor, tá bom? Então, dado esses recados, vamos aqui para bola de sorvete. Quando você vai pedir uma bola de sorvete, você deve ter... Você deve pensar aí, deve passar pela sua cabeça, ball, ball. Porque, afinal de contas, bola é ball, certo? Então, nada mais justo do que você falar ball... Of ice cream, <risos> é o que muita gente pensa, mas não vai falar ball of ice cream, não, porque isso aí é a tradução literal, né, de bola de sorvete. Então, ao invés de você pedir uma ball of ice cream, peça uma scoop, scoop, scoop, scoop, scoop, scoop. Isso aí é uma bola. Então, two scoops, five scoops, ten scoops, scoop, scoop. E no plural, scoops, né? Scoop of ice cream. Aí é uma bola de sorvete. Então, não vai chegar lá na sorveteria e falar o ah, Two balls of ice cream. Não. Two scoops. Ok? Mesmo que o formato seja de uma bolinha e tal, eles não entendem dessa maneira. É scoop. E essa palavra aqui, ó. Meu Deus. Essa aqui é. É um clássico também. Porque quando você vai sacar dinheiro, você vai procurar um caixa eletrônico. Então, aí você deve pensar. Caixa. É box. Eletrônico, electronic. Então, é electronic box? Não, não é electronic box. E sim, ATM. <risos> Quase não deu um branco aqui. ATM. ATM, essas, essas três letrinhas, significam Automated Teller Machine. Automatic Teller Machine, ou seja, é uma máquina automática de, de, de, de cuspir alguma coisa, né? de falar alguma coisa, no caso dinheiro. Né? Então, isso, isso daí, esse ATM é o caixa eletrônico e significa Automated Teller Machine, ATM, só ATM já tá, já tá ótimo, tá bom? Então, atenção para a revisão, Eu me sentindo... Como é que é? Naquele curso lá, como é que é? Atenção para revisão. Telecursos 2000, né? Atenção que chegou na hora da revisão. Água viva, jellyfish. Água com gás, sparkling water. Muito bem. Bola de sorvete, scoop. scoop. E caixa eletrônico, ATM. Combinado? Muito bem? Ótimo. Se você...